ou muitas vezes em prova, cuidado, chamado de eumintos. Eu já vi uma vez em prova falando que uma pessoa utilizou um remédio anti-eumíntico. Kennedy, eu não sabia o que marcar, porque eu não sabia o que era eu minto. Toda vez que você escutar o termo eu minto, tem a ver com verme, tá galera? A gente vai começar. A estudar algumas doenças nessa videoaula. Eu vou mostrar na verdade uma parte conceitual, mas a gente vai continuar em outras aulas para não ficar muito grande e até para possibilitar para vocês mais material, mais exercício, mais simulado para você ir acompanhando ao longo das aulas. Por isso que é importante você assistir as aulas na sequência. Nessa videoaula a gente vai falar especificamente da teníase, e da cisticercose, que é a doença causada por plateuminto, que são os vermes achatados. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre a esquistossomose, que também é uma doença causada por plateuminto. E na próxima aula, uma aula posterior, a gente vai estudar as doenças causadas por vermes cilíndricos, no caso, nematodas ou nemateuminto. Agora, para a gente começar a falar das doenças, que sem sacanagem, galera, se a gente for falar em Enem... Se a gente for olhar para o Enem, o que mais cai de zoologia é a parte de verminose, é a parte de doença. Quando a gente for falar de vestibular específico, zoologia pode cair tudo, tudo. Agora, quando a gente for falar de doença, principalmente, são as verminosas. Então, você tem que fazer exercício, tem que pegar tudo bonitinho. Porém, para eu começar a estudar, a gente tem que relembrar, eu sei que vocês já sabem, mas a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos. Bora lembrar? Então, olha para cá, sempre o tio Queque está mostrando... Algum esquema aqui você já tem que bater o print ou parar o vídeo e copiar no seu caderno, tá? Primeiro, agente etiológico. Todo mundo lembra que etiologia é o estudo das causas da doença. Então, o agente etiológico caiu em prova, agente etiológico é o causador da doença. No nosso caso, agora, quando a gente está estudando verminose, o causador vai ser o verme. Então, todas as doenças que a gente vai ver, quem é o agente etiológico? É o verme. Só que muitas vezes esse agente etiológico ele tem um vetor ou transmissor, é aquele que vai levar a doença, tá? Então não esquece, vetor, transmissor é uma coisa, agente etiológico causador é outra coisa, tá? Hospedeiro. Tem algumas doenças, não são todas, eu vou mostrar para vocês, que pode ter hospedeiro chamado de definitivo, e o hospedeiro chamado de intermediário. Aqui Kennedy, mas é muito fácil. É só eu decorar que o hospedeiro definitivo sempre é o ser humano. Não. Eu vou mostrar até que nessa própria vídeo aula que a gente vai assistir agora, o ser humano se comportando como hospedeiro intermediário. E como é que eu vou distinguir então em prova? Já caiu uma vez em prova perguntando qual é a diferença, galera. Olha aqui meu esquema. Hospedeiro definitivo. É aquele que tem, no caso, como a gente está trabalhando com verme, é aquele que tem a fase adulta do verme ou a fase sexuada do verme. Então, se você, do outro lado, você tem a fase adulta do verme, ou se o verme está se reproduzindo de maneira sexuada no teu corpo, você é o hospedeiro definitivo. Porém, se você tem a fase larval ou a fase assexuada, você não é o definitivo, não. Você é o? intermediário. Então anota isso aqui. Outra coisa, ciclo. A gente vai ter, pelo menos no ensino médio, de uma maneira geral, tá, galera? Basicamente dois tipos de ciclo: monoxênico e o heteroxênico. No superior existem mais detalhes que não é o objetivo dessa videoaula, tá? Mas basicamente no ensino médio, monoxênico, heteroxênico. O mono vem de um. Então é aquele ciclo, é aquela doença que só tem um hospedeiro. Eu vou te mostrar a doença onde é só o um ser humano. Então não tem um vetor, é o ser humano que acaba passando contaminando outro ser humano, um hospedeiro. Então vai ser o ciclo monoxênico, tá? Heteroxênico é quando eu tenho mais de um hospedeiro. Geralmente, quando eu tenho o um definitivo e o um intermediário. Então, se eu tenho dois hospedeiros, esse ciclo é chamado de heteroxênico quando eu tenho mais de um, tá? Então, já bateu o print, bora começar agora a estudar a teníase. Agora, bora começar a estudar o que a gente chama de teníase humana, ou popularmente chamado de solitária. Bora começar já mostrando para vocês aqui no lado um tipo de solitária chamado de tenha saginata. Então dá uma olhada nela aqui no lado. Agora bora ver outro tipo de solitária também importante para o ensino médio. Aqui no lado, olha que é a tenha sóleo. Deu para olhar um pouquinho que bonitinho. Agora eu vou mostrar para vocês o que é importante. Pro o vestibular, eu não vou também tentar ser muito, vamos dizer assim, superficial, porque eu acho também que é importante te ver algumas características até para quem vai fazer prova discursiva, para quem vai fazer um vestibular específico e para a sua vida. Você que está do outro lado, meu objetivo também não é só preparar para o vestibular, mas te ensinar coisas que vão servir para a tua vida. Meu objetivo aqui também é ser professor de biologia. Então eu não quero perder o encanto com isso, eu adoro a zoologia, mas também eu vou tentar não me aprofundar muito já que o nosso objetivo aqui é o vestibular, tá? Então, se futuramente fizer aula para ensino superior, eu vou mais adiante. Mas, por enquanto, eu vou ver o que é necessário. Então, olha pra cá. Bora começar. Olha esse meu esquemão aqui, galera. Teníase humana. Ela é a primeira verminose que a gente está estudando. É um plateuminto, a gente vai ver. Conhecida popularmente como solitária. Quem é o causador, Kennedy? Quem é o agente etiológico? É chamado de... Tenha. A gente vai começar a escrever assim, galera, em latim, tainha, tá? Mas a gente se pronuncia tenha. Eu já vi algumas vezes em prova também escrito assim, olha, tenha, não tem problema nenhum. Quer de por que apareceu SPP. Não sei se você já assistiu a aula de taxonomia, mas quando tem SPP, tem dois P, quer dizer que é mais de uma tenha. Então isso aqui é para representar que tem duas importantes aqui para o vestibular. A gente vai estudar o que a gente chama de tenia saginata e o que a gente chama de tenia solium, tá? A gente vai ver uma característica geral aqui delas e depois a gente vai começar a doença em si. Lembrando, galera, que o filo reino é animal, o filo que a gente está estudando é o plateuminto e a classe, dificilmente vai cair classe em prova, mas a classe aonde elas pertencem é chamada de sextoda. Sextoda. Por quê? O termo sextoda lembra papel. É porque ela é tão fina que ela lembra, que já que é um plateuminto, a um papel. Por isso que o nome da classe ela é sextoda. Também eles vão ser seres hermafroditas ou monóicos. Monóico. Lembra que a gente já estudou em aulas anteriores que existe o que é monóico e dióico? Monóico é aquele que, mono, quer dizer em uma casa. É o hermafrodita, quer dizer que tem os dois sexos. E o dióico, que é um caso da nossa espécie, possui sexos separados, tá? Um caso, como ela é solitária, ela é macho e fêmea ao mesmo tempo. Na verdade, ela faz o que a gente chama de autofecundação. Então não esquece, a solitária, ela é monóica, ela é hermafrodita, tá? Qual a diferença Kennedy, da tenha saginata para a tenha sólida? Primeira coisa, eu vou mostrar que a gente pega a tenha saginata comendo carne mal passada de boi de boi. Enquanto que a gente pega tenha sólio sólio comendo carne mal passada de porco e tem uma macete para ajudar a lembrar, sabe qual é? Você a partir de hoje você vai lembrar de nata, nata você lembra de leite, leite o que? Vaca, boi, acabou. Então nata, boi. Tem gente até que brinca Kennedy, nata vem do leite, leite vem da vaca, vaca mulher do boi, acabou. Então tenha e nata é de boi. Então por exclusão você vai lembrar de tenha sólio vai ser no caso de porco, tá comendo carne mal passada de porco. Outra característica que diferencia as duas: os vermes eles vivem principalmente no nosso intestino delgado, porque ela adora ficar no nosso intestino delgado, porque lá que tem nutrientes e ela vai roubar muitos nossos nutrientes. É por isso que a, a solitária, quem tem a solitária, é considerada uma pessoa que Toda hora está tá com fome, porque você come, ela vai lá e tira o teu nutriente. Então, se você tá com uma solitária do outro lado, você tá toda hora com fome, é porque o verme ele tá tirando os seus nutrientes, tá? Agora olha que interessante: o verme fica dentro do nosso intestino grudado em ventosas. Você já viu aquelas estruturas que grudam no carro lá, que, é, que tem aquele formato meio de silicone, que a gente vai lá e gruda algumas coisinhas que ficam no carro? Pois é, isso é, é como se fosse uma ventosa. Ela tem ventosa, mas olha que interessante. A tenha saginata só tem ventosa. A tenha sóleo, que futuramente vou mostrar para vocês porque ela é a pior de todas, além dela possuir ventosa, ela possui ganchos, que é como se fossem espinhos, zinhos assim, para se fixar, para se fixar essa estrutura, ela é chamada de rostro ou rostelo. Tá, rostro ou rostelo é onde a tenha sólido consegue se fixar. A, as duas têm o que a gente chama de cabeça ou escolex. Tá, então se você escutar o termo escolex o da tenha, o que é o escolex da tenha? É a cabeça dela. Outra coisa, ela tem um pescoço. Pescoço também pode ser chamado de colo, não sei se vocês sabem, mas na biologia, quando a gente chama de colo, ah, senta no meu colo, pensa que é coxa. Não, na biologia, colo quer dizer pescoço, galera. Algum dia perguntar, ah, senta no meu colo, senta no pescoço do cara. Então colo é pescoço. E olha que interessante, a tenha, ela é formada, ela é imensa, galera, ela é muito grande, tá? Muito grande, tá toda enrolada. A tenha saginata já encontraram cerca até de 8 metros, só para você ter uma noção. 8 metros é a maior de todas, é a maior é a tenha saginata. E a tenha sólion, a maior, já encontraram cerca de 6 metros. Claro que você pode ter uma tenha só de 1 metro, pode, de meio metro, pode, mas já encontraram tenhas desse tamanho, tamanhos imensos. E o que é grande nela são esses pedacinhos aqui que você vai imaginar tendendo ao infinito. Cada estrutura dessa aqui, na verdade, ela é inteira é chamada de estróbilo. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso da tênia sóleo, eu tenho o rosto, que é o gancho, aqui não tem. Eu tenho a cabeça, que tem nas duas. Eu tenho a ventosa, que tem nas duas. Eu tenho o colo. E nesse colo aqui, por que é chamado de região germinativa? Porque é ele que forma esses pedacinhos da tênia. Toda hora está germinando. Todos esses pedaços aqui juntos, eles são chamados de estróbilo. Mas cada pedaço aqui, individualmente, a gente vai dar um nome que é muito importante e já caiu no vestibular. Qual é o nome? Fala do outro lado, galera. É chamado de... Proglótides. Repete comigo do outro lado. Cada pedacinho desse da tênia, qual é o nome? É chamado de proglótides. E é isso que essa proglótide, esse pedaço da tênia, que vai se destacar do corpo dela e vai sair nas nossas fezes para contaminar outro indivíduo, tá? Então, não esquece. Eu tenho aqui as proglótides e elas vão ser eliminadas nas fezes futuramente. Bate um print, copie isso aqui e, embora estudar, tênia mais. Então, bora continuar estudando as características da teníase. Não esquece depois de parar esse vídeo, anotar tudo bonitinho, ou bater um print, tá, galera? Que vai ser importante esses esquemas que eu tô fazendo, que o tio QQ faz pra vocês. Então, olha pra cá. No caso da teníase, essa doença é um ciclo chamado de heteroxênico. Algumas vezes também chamado de digenético. É outro nome apenas de heteroxênico no ensino médio. Mas a gente usa mais o termo heteroxênico, tá? Lembrando que heteroxênico, eu já expliquei para vocês que é quando eu tenho dois hospedeiros. Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Como a gente está estudando aqui a teníase humana, na teníase humana, especificamente, quem é o hospedeiro definitivo? É o um ser humano. Agora, cuidado com isso em prova. O hospedeiro definitivo é quem tem a fase o quê? adulta do verme, eu vou repetir milhões de vezes ou quem tem a fase sexuada. Então Kennedy, já ouvi falar uma vez que o porco e o boi eles podem ter eles terem solitário. Já ouvi falar de solitária de porco e de boi. Tem, só que no caso no porco e no boi se eles tiverem um verme adulto neles, adulto neles eles que são hospedeiro definitivo. isso é só um exemplo que eu estou dando, tá, galera? É só um exemplo da Atenias humana. Não vai confundir. Se ele for lá em prova, sei lá, que um cavalo, coloca lá em prova um cavalo, tem solitária, e mostrando que o cavalo tem o verme adulto, o cavalo também é hospedeiro definitivo. Então, coloca na tua cabeça... O hospedeiro definitivo é aquele que tem a fase adulta do verme ou quem tem a fase sexuada, tá? Nesse exemplo que eu estou dando aqui e o que cai em vestibular, hospedeiro definitivo ser humano, então porque ele tem a fase adulta do verme. O hospedeiro intermediário, nesse caso vai ser o porco ou boi, porque eles têm a fase larval ou a fase assexuada. lembrando que eu vou te mostrar que comer carne mal passada de porco você vai pegar um tipo de tênia qual é o nome dela solium comer carne mal passada de boi você vai pegar um tipo de tênia qual é o nome dela saginata nata leite vaca vaca boi não esquece vai anotando isso aí outra coisa eu vou mostrar um esquemão daqui a pouco de tudo tá habita onde é que vive esse verme no nosso corpo intestino delgado. É por isso que algumas provas a gente chama para esse verme de endoparasita. Kennedy caiu uma vez em prova endoparasita eu errei, porque eu não sabia o que era esse termo endo. Galera, endo quer dizer que é dentro. Então toda vez que cair em prova endoparasita, é um parasita interno. Ectoparasita é um parasita externo. Lembrando, porque a solitária adora viver no seu intestino delgado, é porque é lá que termina a nossa, a, a nossa digestão. Então, galera, ela não precisa nem digerir. Tanto é que a solitária ela nem possui sistema digestório. A gente considera o sistema digestório dela ausente. Ela não possui, ela não é incompleto, não, é ausente. Porque ela não possui, ela tem como se fossem espelhinhos no corpo dela chamados de microtríqueas, que ela absorve o que você vai digerir. É por isso que a pessoa que tem solitária ela tem quadro de desnutrição e toda hora tá com fome, vive no nosso intestino delgado aderido lá. Outra coisinha, lembra que eu falei para vocês que cada pedaço da tenha a gente dá um nome. Qual o nome? Fala do outro lado proglótides. Ah, Kennedy, mas eu vi uma vez em prova escrito proglótês. Não tem problema. Outro nome, tá? A proglótides, basicamente, ela tem três. Tem a jovem, tem a madura e tem a gravídica. Quem é que vai interessar pra gente? A gravídica. Kennedy, o que é a jovem? A jovem... Ela está mais próximo da cabeça, é um pedacinho mais próximo da cabeça. É quando ela só tem ainda o órgão masculino. Mas lembra que eu falei para vocês que a tenha ela tem masculino e feminino. Mas a jovem só tem masculino. Aí ela vai amadurecendo, até ela ficar madura, tá amadurecendo. Aí ela tem o masculino e o feminino. Porém, esse masculino tem que fecundar o feminino. Quando fecunda, forma ovo. Então, quando eu tenho um pedaço da tenha cheio de ovo, a gente dá o um nome em prova de proglótides gravídicas. Então, são essas proglótides gravídicas que vão sair nas nossas fezes e vão acabar infectando depois outro ser que eu já vou mostrar para vocês. tá? Então, que sai nas nossas fezes, que vai infectar proglótides gravídicas. Toda proglótide que sai do nosso corpo pelas fezes, ela é gravídica? Não. Cerca de... Algumas proglótides, a gente considera 50% delas vão chegar ao termo, ao quadro de madura, e nem todas maduras vão ser gravídicas, tá? Mas só para informação. Como seria a gravídica? Seria mais ou menos assim, um pedaço da tênia que vai se destacar, tá cheio de ovo, característica do ovo. O ovo ele tem uma proteção para ele não ser digerido. O ovo da tênia aqui está dentro de uma proglótica. Então não esquece. O é o um pedaço da tênia. Que dentro dela tem um ovo, tá, galera? E esse ovo tem uma proteção que é rico em quitina. Quitina, para poder não ser digerido. É cham... também chamado de embrióforo. Aqui dentro, que eu já vi em algumas provas, perguntou o nome do embrião. Sabe como é o nome do embrião? Como ele tem aqui seis como se fosse espinhozinhos, a gente chama de embrião oncosfera ou hexa, que é hexa vem de 6, hexacanto. Então se você escutou que o embrião de tênia é chamado de oncosfera ou hexacanto, você vai dizer que está certo. Esse embrião está dentro de um ovo, dentro de uma proglótide. Então galera, bate um print disso aqui, copia e bora mostrar definitivamente como é o ciclo da tênia depois de todas essas informações. Agora deixa eu mostrar para vocês de forma esquemática como funciona o ciclo da teníase. Se você entender o ciclo da teníase, entender mesmo, vai ser muito fácil entender o ciclo da cisticercose. Uma vez que na verdade, está inserido aqui. Eu vou explicar como acontece. Uma vez que você já sabe todos aqueles conceitos, fica muito mais fácil, tá galera? Bora imaginar que tudo vai começar com o ser humano, tá? O ser humano, ele tem a tenese, Lembrando, se ele tem a teníase aqui, ele tem a solitária, ele tem um verme adulto. No caso aqui, se ele tem um verme adulto, ele é hospedeiro definitivo. Onde é que fica o verme adulto? Já começa a bater no print de aqui. É, ele fica no intestino delgado, fica lá roubando nutriente. Bora dar um exemplo aqui da tênia sóleo. Mas a mesma, mesma coisa que eu vou mostrar com a tenia sóleo vai servir para a saginata, tá galera? Aqui, imagina que isso aqui é um porco. Então, por isso que eu coloquei a tênia sóleo, mas se fosse o boi, eu teria que desenhar um boi aqui, bem simples, tá? Então, olha, lá no intestino, eu tenho a tênia, fase adulta, ele tem a teníase, e ela vai pelas fezes liberar pedaços dela. Qual é o nome desses pedaços? São chamados de proglótides. Mas são qualquer proglótides? Não, são chamados de proglótides grávidas ou gravídicas. Essas proglotes elas vão sair quando o homem ele tá com a tenha sólium que é no caso aí a tenha do porco, sai pelas fezes. Então quando o homem ele vai evacuar, vai sair pelas fezes. Geralmente um local onde não tem um saneamento básico, um saneamento ambiental. O cara vai defecar no mato, ou vai defecar em casinhas da vida. Geralmente a tenha saginata, que é a do boi. Ela não gosta de sair nas fezes, ela sai entre as fezes. Então o cara evacuou, deixou de evacuar, naquele período ela sai. Tanto que já foi feito alguns relatos que ela não gosta de sair nas fezes, que ela sai até quando a pessoa está dormindo. Ela tem a tenha, da tenha saginata, tá galera? Não da tenha sólido. Então já encontraram no leito de cama de muitos hospitais, Pedaços de tênia, proglote de tênia saginata, que tinha saído pelo ânus da pessoa. Tá, mas olha aqui, o cara liberou pelas fezes uma proglote gravítica com ovos. Como é o nome desse ovo? Hexacanto ou Oncosfera, tá? O que, que vai acontecer? Lançou o cocô no meio, o... acabou contaminando a grama, e quem vai comer a grama lá vai ser o porco, ou às vezes o porco pode comer até o próprio cocô, tem porco que come o cocô, ou o boi contaminou a grama e o boi vai comer a grama. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai se infectar com o ovo. Então, que fique bem claro, o cara liberou aqui é, ovos nas fezes dele, infectou o porco ou o boi com ovo. O que, que vai acontecer nele? O que, que vai acontecer no porco? Vai dar origem à tênia? Não. Toda vez que se infecta com ovo, galera, aqui nele o ovo vai entrar pela boca, vai lá para o intestino. E do intestino ele vai perfurar, cair na corrente sanguínea e vai dar origem a uma larva. Mas a larva, ela busca, ela vai em busca de oxigênio. Ela vai procurar locais que tenham muito oxigênio. Se cair numa prova discursiva, é isso que você vai explicar, tá? Então, ingeriu o ovo, o ovo vai dar origem a uma larva, vai perfurar o intestino e a larva vai em busca de oxigênio. Onde é que eu posso encontrar oxigênio no meu corpo? Pulmão. Onde é que eu posso encontrar oxigênio no meu corpo? Corrente sanguínea, músculo Cérebro é por isso que você vai encontrar coitadinho do porco e do boi uma proliferação de larvas nessas regiões oxigenadas. Vai para trás do sistema ocular dele, vai para o encéfalo dele e vai para o músculo dele. Na verdade, o porco e o boi eles estão doentes. Eles estão com larvas infestado por larvas e o nome dessa larva tem um nome específico. Ela é chamada de cisticercus, tá? Anota o nome dessa larva. Ela é chamada de cisticercos. E eles são doentes. Eles estão com um quadro chamado de cisticercose. Aqui na mas já ouvi falar que a cisticercose pode dar em humano. Sim, já vou mostrar daqui a pouco. Mas no caso aqui, o porco e o boi eles estão com a cisticercose. O que, que vai acontecer? Você vai comer a carne, para quem come carne de porco ou até carne de boi, você vai comer a carne mal passada, e essa carne, ela pode estar cheia de bolinhas, e essas bolinhas, elas são chamadas de larvas cisticerco. Cuidado, galera, que às vezes em prova, mostra essa bolinha, mas essa bolinha tem gente que confunde com ovo, não é ovo. O nome é cisticerco porque a larva, ela se protege numa bola chamada de cisto, que é uma proteção contra o sistema imunológico, né, para se proteger contra o nosso sistema imunológico. Por isso que o nome é cisticerco. Mas cair em prova cisticerco, na verdade, é uma larva que vai ficar no músculo, no caso aqui do porco ou do boi, No interior, forma uma bolotinha, às vezes, no músculo dele, que a gente chama isso de canjiquinha. Então, no interior, você pode encontrar isso aqui na forma de canjiquinha. Mas agora eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma larva cisticercos. Dá uma olhada aqui no lado. Então, é fácil aqui, como eu estou mostrando para vocês, de identificar a larva. Mas muitas vezes em alguns restaurantes onde você vai comer, você não identifica. Por quê? Você vai pedir aquele filé, aquela peça de filé ou aquela carne lá, pode ser de porco ou de boi, e muitas vezes ela vem inteira. Você está lá com, tá conversando e às vezes você pede mal passada. Ah, eu quero mal passado. E Às vezes a gente pega até o ponto, mas o cara às vezes entrega para gente sangrando. E você vai comendo, conversando com a pessoa... Quando ela, ela, ela, é, ela é frita, galera, ou ela é assada, a carne, a temperatura pode matar a larva. Mas quando está mal passada, você pode engolir essa larva. E se você engolir essa larva, essa larva cisticerco, em você, você vai contrair a teníase. Então não esquece, para o porco pegar a cisticercose, hospedeiro intermediário ele comeu ovos, tá? Nele, ele tem a fase larval, como ele tem a fase larval, o hospedeiro intermediário, tem a cisticercose. Deu origem a uma larva, essa larva migrou para todo o corpo, olho, para o músculo, deu origem a cisticercos, carne mal passada, você comeu e acabou contraindo a tenias. Então, bate um print disso aqui. Uma macete que eu vou dar para vocês agora, toda vez que você for comer carne em um restaurante, corte a carne em alguns pedaços, pegue um garfo, e passe na fibra muscular, não precisa ser várias vezes, duas passadas, que vai abrir essa fibra muscular. E é claro que você vai conseguir enxergar se a larva estiver lá. Se ela tiver, é claro, você vai dizer, ah, é prêmio, vou comer. Não, você não vai comer, aí ah, veio premiada, vou comer. Não, você não vai comer, aí você vai pedir para ele trocar, olha, está infestada com larvas cisticercos na minha carne. Agora que você já entendeu de verdade, Atenese, você vai entender a cisticercose humana. Eu vou te mostrar como é fácil. Tudo vai começar, na verdade tudo vai começar você batendo um print desse esquema, tá? Ou parando o vídeo e anotando. Tudo vai começar com um cara que tem teníase, teníase, mas não é a cisticercose que a gente vai estudar, sim, mas com calma, olha. Só que a teníase que a gente vai estudar, que dá cisticercose, é da tenia sólium. Então a primeira coisa que você já tem que colocar em mente. E a cisticercose a gente só pega com ovos de tenha sólion. Esquece agora a tenha saginata, tá? Cisticercose é o que Tenha sólion. E lembrando, como é que a gente pega a tenhese mesmo? Como é que esse cara pegou a tenha sólio comendo o que? Larvas de tenha, tá galera? Então não esquece, para pegar a tenias, o cara comeu larvas de tênia. E como é a tênia sóleo, veio de carne mal passada de quem? De porco, porco. Então, carne mal passada, ele inseriu uma larva, já vou explicar porque esse nome, inseriu uma larva, essa larva virou um verme adulto, esse verme adulto virou a tênia sóleo, a tênia sóleo liberou proglótides gravídicas com ovos de tênia sólio só que em vez de passar para o porco agora, passou para outro ser humano. E esse ser humano, ele se contaminou com ovos. Como é que ele aquele? Mas ele vai co comer cocô da pessoa diretamente? Não. Como é que você pode pegar ovos de tenisolim de outra pessoa através de água, através de alimentos contaminados? Então olha você é um cara que não tem uma higiene adequada, não limpou bem as mãos, foi lá pegou numa fruta, foi lá pegou no alimento, uma água contaminada. Então você foi lá no supermercado, comprou uma fruta contaminada, não lavou, chegou na sua casa não lavou pode ter contraído esses ovos de tênia. Esse ovo vai acontecer em você a mesma coisa que aconteceu no porco. Esse ovo vai lá pro teu intestino, você então vai agora contrair o ovo, vai lá pro teu intestino, vai perfurar o teu intestino e vai migrar, vai formar uma larva, você agora vai se comportar como hospedeiro intermediário, então esse ser humano é hospedeiro definitivo, porque ele tem um verme adulto, mas esse ser humano vai se comportar como hospedeiro intermediário, porque ele vai ter a fase larval, então, você ingerindo o ovo, vai se transformar em várias larvas, que elas vão migrar para trás do olho, provocando a cisticercose ocular, ou também até para o teu cérebro. Dá uma olhada nessa figura aqui. Isso aqui é um cérebro humano cheio de larvas chamadas de cisticercos. A gente dá o nome para isso de neurocisticercose. Então, esse cara está com quadro de cisticercose, tá? Agora, quem a gente me explica, nunca nenhum professor me explicou por que só ovo de tenhassolium? Por que não pode ser de tenha saginata? Sabe por quê, galera? O ovo da tenhassolium, só ele consegue se desenvolver? Porque quando o cara ele vai ingerir o ovo da tenhassolium, esse ovo vai dar origem a uma larva. Concorda comigo? Para você ter a cisticercose. E essa larva da tenhassolium é uma larva específica chamada de celulose. Ela é chamada de cisticercoscelulose. Celulose e a única larva que consegue se desenvolver no nosso corpo, no ser humano, no ser humano, provocando a cisticercose. No caso, se a gente ingerisse, sei lá, uma pessoa que está contaminada com tenha saginata, o ovo, daria origem a uma larva chamada de cisticercus bovis, porque é da tenha saginata, vem do boi, e essa não consegue se desenvolver. Logo, são larvas de espécies diferentes. E, ao longo da evolução, a única que conseguiu se adaptar ao nosso organismo na forma larval foi a da tenha sólio. Agora, cuidado. Tenha, a gente pode pegar tanto tenia tenha sóleo quanto a tenha saginata. Cisticercose não. Cisticercose apenas com ovos de tenha sóleo. Então, dá uma olhada para cá, anota isso aqui que isso aqui vai ser importante para fazer exercício, tá? Eu sei que você entendeu, mas o tio Keki fez um esquema aqui só para você fixar melhor e fazer exercício, tá? Então olha pra cá, galera. O que foi que a gente estudou? Olha aqui nesse quadro: doença, teníase humana e a humana. Qual é a ingestão? Como é que você pega a teníase humana? Comendo carne mal passada com larvas. Quais são essas larvas? Cisticercos, não esquece. Carne mal passada. Se você comer carne de porco, tenha só. Se você comer carne de boi, tenha saginata. Qual é a prevenção? Não comer carne mal passada. Ou ver a procedência da carne, tá? Como é que você pega a cisticercose? Ingerindo o que? Ovos. Não esquece. Cisticercose, ovos. Hexacantos ou oncosferas. Na verdade, dentro do ovo tem um embrião chamado de hexacanto oncosfera. E esse ovo tem que ser de tenha sólion, especificamente. Qual é a prevenção para você não pegar... Prevenção, profilaxia para o ensino médio, né? Para não pegar tenha sólido, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, dar destino adequado às fezes, saneamento básico, tratar do doente, assim por diante pra você, porque uma vez que você pega através das fezes da pessoa. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, eu sei que a gente viu muita coisinha, eu repeti várias coisas também, mas é porque esse assunto é muito importante, e não esquece de fazer exercício e assistir a próxima aula de verminose. o que vai ficando por aqui, e até a próxima aula.